Ciao, so come stai? Você está no canal Itália com Ana Paula e hoje você vai aprender italiano com uma cena de um filme. Sei sur o canal Itália com Ana Paula e hoje emparerá Italiano com uma cena de um filme. Não importa se você está começando agora no Estudo da Língua Italiana ou se você já conhece o italiano, você vai ver como você sairá mais rico dessa aula. Música Como vai funcionar a aula? Primeiramente, vocês vão ver a cena de um filme que dura mais ou menos um minuto, é, sem legenda, sem nada. Quindi per primo... Guarderai la cena de um filme Senza os subtítulos, sem legendas, sem E depois eu volto aqui e a gente vai esmiuçar sentença por sentença, ok? Então bora lá, mas peraí, peraí. Antes de assistir essa cena, se você não é inscrito no canal, faça o agora. Inscreva-se, ative as notificações, participe do meu grupo no Telegram quando tem material de apoio extra. É por lá que eu passo. Agora sim, bora ali na cena. Mi chiamo Fahim, ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo, tipo Cappuccino, 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna. Torpigna Tara, volgarmente noto come Torpigna, è il quartiere più multietnico di Roma. Da quando Piazza Vittoria è diventata tutta precisa, siamo noi da zona di frontiera. Sono nato qui un paio d'anni dopo che i miei si sono trasferiti in Italia. Ultimamente Torpigna va parecchio di moda, soprattutto quando si parla di negri, immigrazione, attentate e cose così. Vero è che ci sta un sacco di gente, ma proprio tanta, tutta diversa, come una specie di globalizzazione. Qui cammini e a tutte le ore senti odore di lasagne, kevy, kebab, tutto mischiato. È un'esperienza psichedelica. Bene, então, il film si chiama Bangla. Bangla perché? faz referência ao bangladesh lá ele fala que ele é metá italiano no? 50% italiano metade italiano 50% italiano e 50% bangla bangla é uma gíria para dizer que lui é bangladese é metade bengalês ou seja ele nasceu na itália é nato em itália però filho de bangladesi um casal que veio do Bangladesh. Então, vamos ver aqui o que ele diz. Me chamo Fain, ou 22 anos. Ah, ecco, na primeira frase. Me chamo Fain, ou 22 anos. Aqui você já aprendeu como dizer seu nome e a sua idade. Quer ver? Tente você agora. Tente falar em voz alta, aplicando essa frase aqui pra você. Ó, ele disse: Mi chamo, faim, ou Venti e Você agora. Agora é a sua vez. Mi chamo, O. E aí você vai dizer a sua idade. Mas, primeira coisa, você já aprendeu aqui. Olha aqui, quando você quer dizer o seu nome, você diz: Me chamo. Esse CH aqui, olha, tem o som de que mi chamo me chamo e aí você diz o seu nome e para você dizer a idade olha que você diz assim o você diz a sua idade e depois você diz anni, que significa anos né plural então o sua idade e anos esse o é do verbo haver de ter o verbo haver é que é ter no italiano então na primeira pessoa quando você fala eu tenho você diz io, o oh". o então Ó, 22 anni, Tenho 22 anos Ah, mas eu não sei ainda dizer o um número Por enquanto você aprendeu a estrutura Você viu que se usa esse verbo Avere quando você quer dizer Quando você quer falar a sua idade Então você pode ter 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30 Olha só, depois é 30, 31, 32 Como 20, 40 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, e por aí vai, 60, 70, em vez de terminar com ENTA, como no português, né, 60, 70, 80, é 60, 70, 80, é com A, então, aí é só, você já sabe o número de 1 um, de, de um a 9, né, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você pega ali a dezena, então você tem 57, 57, tem 62, 62, e por aí vai, então, me chamo Fahim, ou 22 anos. Então, de novo, ad alta voce, com voz alta, toca T, é a sua vez, me chamo... O... Vamos continuar aqui. E anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. E anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. E mesmo que vocês me vejam, ele está falando com voi, com vocês. Então, anche se e mesmo que Olha de novo ali o ch que tem som de que né? Olha aqui, anche, anche. Neste caso aqui significa e mesmo se vocês me veem, tá? Anche, pode ser também, pode ser mesmo. Então, ele diz, e anche se me vedete, se vocês me veem, anche se voi me vedete, vocês me veem, verbo vedere, me vedete, um pô negro, um pô, po', um pouco, meio negro. Um pô, um pouco, meio negro. In realtà sono italiano, diciamo, più una via di mezzo. In realtà sono italiano, na realidade, sou italiano. Diciamo più una via di mezzo. Digamos, diciamo. Gigamos una via di mezzo, un meio termo, una via di mezzo, una via di mezzo, meio termo. Ah, a pronuncia lì do z, za, mezzo, mezzo. Ok? Più una via di mezzo, una via di mezzo, meio termo. Continuando Tipo cappuccino 50% Bangla 50% Itália e 100% Dorpinha Ok, com a Luiz Tipo cappuccino Tipo cappuccino Olha também aqui falando sobre pronúncia Pronúncia do CC Aqui como são dois É um som um pouquinho mais forte Levemente mais forte que se tivesse um só Essa é a diferença Então aqui, ó capuccino tá? Dois sonzinhos mais fortes Tipo cappuccino un cappuccino 50 bangla no? bangladese 50 bangla 50 50 per italia e 100 per cento torpigna torpigna, olha, sono un o Gn no italiano. Toda vez que você ouvir o som do Nh no português, no italiano, será escrito com Gn. Então aqui, ó, Torpinha. E aí ele explica que Torpinha é um bairro de Roma, né? Vamos ouvir. Torpinha Tara, vulgarmente noto como Torpinha. Torpinha Tara, olha o Gn de novo. Torpinha Tara, vulgarmente noto como Torpinha. Vulgarmente conhecido, noto que é, que é algo que é notado, né? Vulgarmente conhecido como Torpinha. Torpinha Tara, vulgarmente noto como Torpinha. Ah, é o più de Roma. È il quartiere più multietnico di Roma. Olha qui, Quartiere. Quartiere è o bairro. È o bairro mais multietnico di Roma. Quando a pronúncia aqui, quando nós temos o Q ou o GU no italiano, sempre, aquele U è sempre pronunciato. Então, nesse caso, nesse caso aqui, oh, è quartiere. Ok? Quartiere. Quartiere è o bairro più multietnico di Roma. Mais. più Multietnico. Se eu ficar com, com o mouse não vai aparecer, ó, mais multietnico, o L antes de outra, o L ou no final de uma palavra ou antes de outra consoante, ele tem esse som aqui, ó, mul mul a ponta da sua língua vai tocar ali, ó, atrás dos seus dentes frontais, dos incisivos. Mul, mul, ai, mas é difícil esse som, Ah, é um pouquinho difícil, mas eu vou te dar uma dica pra você conseguir esse somzinho, né, com palavras que ou que terminam com L ou com L antes de consoante, faz assim, ó, em vez de dizer étnico, você diz assim, muli, muli, diga aí, voz alta, muli, muli, disse muli, fácil, né, agora você tira aquele i, faz assim, ó mul. você vai pra falar muli, mas elimina o I. MUL mul, Pronto, você conseguiu pronunciar o L antes de consoante Então, ó, multietnico, multietnico Então, é o quartiere mais multietnico de Roma É o bairro mais multietnico de Roma Da quando Piazza Vittorio é diventada tutta precisa Da quando Piazza Vittorio é diventada tutta precisa É o que ele diz da quando, desde que, esse da indica tempo passado. Então, da quando, desde que Piazza Vito, Vittorio, a Praça Vittorio, é diventada, tutta precisa, se tornou. Este daqui, esse é diventada, é o verbo diventare no passado, diventare é tornar-se. Então, aqui está no passado, la piazza vittoria è diventata. Quando nós temos o passado no italiano, nós temos a junção de um verbo auxiliar, neste caso aqui, você está vendo que é o é, que é o verbo essere, ser no italiano. Com diventare, com esse verbo tornar-se, se usa o auxiliar, esse verbo auxiliar, para formar o passado, né? Se usa o essere. Então, piazza vittoria è, que cosa? Diventata é diventata. Por exemplo, se eu me tornei, sei lá, eu me tornei mãe, jovem, por exemplo. Então o verbo é o essere, essere, né? Então, io sono, io sono, che cosa? Diventata, mamma, molto giovane. Io sono diventata, mamma. Sono diventada. Eu me tornei mãe. Você agora, não? Tu, tu. O verbo é ser e conjugado como que fica? Então aí eu sono tu sei. Então digamos, é, você se tornou um professor, não? Tu sei, diventado ou diventada? Depende, homem ou mulher. Tu sei diventado, sei diventada. Um insegnante, um professor. Tu sei diventado ou un um Você viu que não tem segredo? Isso a gente pode estudar mais a fundo em outra ocasião. Mas, de qualquer maneira, aqui você pode notar que isso é passado. Então, ele diz assim: Desde que a praça Vitório se tornou tutta precisa, toda precisa, precisa, toda certinha. É o nome da zona de fronteira. Siamo noi zona de fronteira. Ok. Siamo nós, la zona de fronteira. Somos nós, a zona de fronteira. Siamo noi. Olha aqui agora o essere conjugado com nós, não? Nós somos. Você já viu aqui, ó? E Eu sono, tu sei, e Lui, o Lei é, né? Piazza Vittorio é. Agora temos o, o noi. Nós somos. Siamo, siamo nós, que coisa? La zona de frontiera. Somos nós, a zona de fronteira. Fronteira. Continuando. Sono nato aqui um paio de anos dopo que i miei se si sono trasferiti in Italia. Sono nato aqui um paio de dopo que i se si sono trasferiti in Italia. Si Italia. escrever isso, porque não está escrito direitinho aqui como as outras frases que nós vimos, né? Então, sono nato aqui, isso que ele diz, né? Um paio de anos dopo. Che i miei si sono trasferiti in Italia. È questo che dice. Sono nato qui. Olha di nuovo, passato. Mesmo passato che noi vimos agora con essere diventato, no? Sono diventata o la piazza è diventata, si tornò. Agora con il verbo nascere, che è nascer. Olha qui. Sono nato qui. Eu nasci aqui. Isso aqui è passato. Passato, sono nato. É o essere mais nato ou nata. Por exemplo, responda agora em voz alta. Onde você nasceu? No? Dove sei nato? Dove tu sei nato? Dove, sei nato? Dove sei nato? Dove sei nata? Eu sono nata a São Paulo. Eu nasci em São Paulo, olha. Sono nata. né? Lu é nato, é um homem. Eu, na dona, uma mulher, sono nata. Tu dove sei nato o dove sei nata, dillo ad alta voce. Sono nato in Brasile? Sono nata in Italia? Sono nato a Minas Gerais? Sono nato a Rio de Janeiro? Intelligence, sono nato qui un paio di anni dopo... Isso aqui são dois anos depois. Um paio de anni dopo. Que coisa é um paio? É literalmente um par. Usa-se dizer um paio de, que é um par de alguma coisa. Então, sono nato aqui um paio de anni dopo. Dois anos depois. Que imiei se sono trasferiti in Itália. Que os meus pais se mudaram para a Itália. Agora, veja que coisa interessante é isso daqui. Olha só. I miei, imiei. imiei. Quando você ouve IMEI, significa os meus pais. Interessante, né? Você pode dizer assim, ó, IMEI genitori". Só que se você disser somente IMEI, você está se referindo aos seus pais. Então, ele diz, eu nasci aqui dois anos depois, que os meus pais se mudaram para a Itália. Olha, de novo o passado, não? Loro, agora a gente já viu, oh, oh, olha só, a gente já viu. Eu sono, tu sei, lui é, porque se referia a Piazza Vittorio, é. Certo? O verbo é ser aqui, no presente. E aí nós vimos, noi siamo, siamo. A gente viu na sentença anterior. E agora, ó, e miei, si sono, transferir. Isso é passado. O verbo principal aqui é transferir-se, transferir-se que é se mudar, quando você se muda de casa, muda de cidade, muda de país, e transferiste, precisa desse se, si, porque é, você precisa indicar quem é que está se mudando, por exemplo, eu, eu me sono transferita. tu te sei transferito. caso loro, si sono que eles se mudaram, passado, então, ó, loro se si sono. Ah, mas sono não é a, a primeira pessoa ali, né? O io sono? Sim. Sim, é io sono e loro sono. É igual, fica igual. Io sono, eu sou. loro sono, eles são. É sempre sono. Então, eu nasci aqui dois anos depois que eles se mudaram para a Itália. Ultimamente, torpinha va parecchio di moda. Ultimamente, torpinha va parecchio de moda. Ultimamente, Torpinha, va parecchio de moda. Ultimamente, Torpinha é, está na moda. In, está muito na moda. Ele usa va parecchio de moda. Ele usa essa palavra aqui, ó. Parecchio. Parecchio é muito. Ultimamente, Torpinha, va parecchio de moda. Ultimamente, Torpinha está muito na moda. Esse parecchio, ó, significa muito. Olha ali de novo o som do CHI. Que no parecchio parecchio diga a você agora ora parecchio questo è ultimamente Torpigna va parecchio di moda soprattutto quando si parla di negri immigrazione attentati soprattutto quando si parla di negri immigrazione e attentati soprattutto principalmente soprattutto soprattutto quando se fala de negre, quando se fala a falar, quando se fala de negros, de negri, imigrazione, imigração e atentati e atentados. Você notou que aqui nós temos negri, imigração e atentati. Negros, imigração e atentados. Negre e atentati estão no plural. Quando uma palavra termina com i no italiano, normalmente está no plural. Pô, como assim? Quando a palavra é masculina e termina com o no italiano, no singular, quando vai ao plural, vai terminar com i. Por exemplo, negro, singular. negri plural. Atentado, singular. attentati plural. Emigrazione. Em Emigrazione aqui está no singular. Imigração, imigrazione. Quanto a singular e plural, um outro detalhe, se, se, se aqui não estivesse no singular, mas estivesse no plural, como seria? Seria imigrazione, porque tem esse outra, essa outra regrinha aí do plural no italiano, que é o seguinte. Se a palavra masculina ou feminina terminar com E, como por exemplo, immigrazione, é feminina, né? La immigrazione. l'immigrazione. Certo? É feminina. Quando vai ao plural, vai sempre terminar com I. Então, palavras masculinas que terminam com O, no singular, quando vão ao plural, terminarão com I. E palavras femininas ou masculinas que terminam com E no singular, como imigrazione, quando vão ao plural, vão terminar com I. Certo? Olha aí, já aprendeu até a regra do plural. Ah, ele falou: Qual coisa così? Migração, atentados, é coisa assim. E coisas assim, e coisas do tipo, e coisas assim. O vero é que ci está um saco de gente, mas proprio tanta, tudo é diferente. vero é que ci está, ele não diz, já ele diz, ci está, a mesma coisa, e tem, um saco de gente. A verdade. É que tem um monte de gente. Essa palavra saco no italiano significa muitos, significa um monte. Então, assim, a verdade é que tem um monte de gente. Vero é que te está, como ele disse, no ao céu. Um saco de gente. Se você notar, ele fala assim, um saco de gente. Ele não fala di. Por que será? Quer arriscar? Vou te dizer por quê. Porque esse é um sotaque. Romano, os romanos eles têm a tendência, não faz parte do italiano, faz parte do sotaque muito local ali romano, no italiano é di, nunca vai ser de, tá bom? esse é sempre di, mas os romanos têm isso, tem que isso tá todo lugar, né? Tem tem as suas particularidades. Em Roma, uma das particularidades é essa, por exemplo. em vez de ele dizer um saco de gente, ele fala um saco de gente. E ele depois ele fala assim, tutta diversa, tutta diversa, e se diversa ele fala diversa, se você ouvir. Verá é que ci un saco de gente, ma proprio tanta, tutta diversa. Então, aqui, a verdade é que tem um monte de gente, mas própria tanta, mas... muita gente mesmo, toda diversa, toda diferente. Ele falou que é o, o, o quartiere mais multietnico de Roma, não? Foi isso que ele disse. Ouça de novo e preste atenção aí na pronúncia dele. Vero é che que há um saco de gente, mas proprio tanta, toda diversa, como uma espécie de globalização come una specie di globalizzazione come una specie di globalizzazione qui cammini è a tutte le ore senti odore di lasagne, carry, kebab tutto mischiato qui cammini, verbo camminare camminare, quindi então qui você caminha, io cammino tu cammini, quindi então qui você caminha e a tutte le ore in todas as horas, le ore a tutte le ore senti odore di lasagne, carry, kebab senti odore di lasagne ah, che si sento, no? Ele fala sente ou Vamos ouvir. Sente, ele fala sente. Em todas as horas sente odore de lasagne, curry, kebab. Em todas as horas você sente o cheiro, lodore você sente o cheiro de lasanha, curry e kebab. Né? Pratos típicos de diversos locais. Tudo mischiado, tudo misturado, tudo mischiado. É uma experiência psicodélica, é uma experiência psicodélica, é uma experiência psicodélica. Agora veja novamente essa cena, já com todo esse aprendizado que você teve nessa aula. Veja agora com a legenda. Me chamo é Fahim. ho 22 anos. É, e anche se mi vedete un um po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via de mezzo. Tipo cappuccino, 50% Bangla, 50% Italia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 vera é que ci está um saco de gente, mas proprio tanta, toda diversa, como uma specie de globalização. Vi cammini e a tutte e ore sinto odores de lasagne, kevi, kebab, tudo misturado. é uma experiencia agora me diz uma coisa. quanto você aprendeu nessa aula? quanto você aprendeu nessa? Aula? primeiro a questão cultural, né? você viu uma questão de sotaques, não? aí visto alguma qualcosa... Mano, você é, aprendeu que tem um, um quartiere, é um bairro ali em Roma que se chama Torpinha Tara, chamada Torpinha pelos jovens, você aprendeu, olha só, como se apresentar, como dizer seu nome, como dizer quantos anos você tem, como dizer de onde você é, Onde você nasceu, ele fala sono italiano, e onde você nasceu, sono nato in Italia, sono nato qui, ele fala, né? Você viu entre as particularidades, como dizer é, mudar-se no italiano, como, você lembra como que é? O verbo que se usa ali, tras, transferir-se, imei-se sono trasferiti. os meus pais se mudaram pra cá, imei-se sono trasferiti qui. Espero que vocês tenham gostado. Eu disse que vocês sairiam mais ricos de conhecimento dessa aula e eu espero que realmente tenha sido assim. E para dizer, isso aqui é um exemplo de como as minhas aulas do curso se baseiam, se baseiam ali na vida real, em sotaques reais, e em como os italianos falam com italianos, é, sotaques estrangeiros, enfim, com muito, muito, muito conteúdo da vida real. E se gostou, se gostou dessa aula, compartilhe com alguém que você acha que pode ter interesse também. Isso irá ajudar outra pessoa, você vai ficar bem na fita ali com outra pessoa e vai me ajudar também. E te vemos lá próxima lição. Um bateu. Me chamo Ima, tenho 22 anos e, anche se mi vedete un po' nero, in realtà sono italiano. Diciamo più una via de mezzo.